História do PHP. O PHP nasceu como PHPFI Personal Home Page e Form Interpreter em 1995 pelo Ramos Lerlof, como um script que ele fez para o site dele e ele colocou no ar esse código como software livre para as pessoas poderem usar. A versão 2.0, lançada em 1997, possuía cerca de 1% da internet, e o PHP não tinha a expressividade que possui hoje. A versão 3.0 foi lançada ainda em 1997. A versão 3.0 a gente pode chamar que é a adolescência do PHP. O PHP ele foi reescrito totalmente pelo Andy Gustman e o Zik Suraski e... Eles introduziram no PHP eh, o conceito de extensões, que você poderia escrever uma extensão para expandir o PHP. Com isso, em 1998, ele já possuía cerca de 10% da internet, ou seja, aumentou bastante a adoção do PHP, embora ainda era muito pequeno, perto do que é hoje. A vida adulta do PHP, o PHP como a gente conhece, é, foi criado junto com o PHP 4, lançado em 2000, há 12 anos atrás, e o PHP 4, ele foi criado junto com a, com a Zend, a empresa Zend, que é a, criada por, por causa das pessoas que reescreveram o PHP, o Zend é um, o nome, é da, da sigla dos nomes deles. E eles colocaram, junto no PHP 4, o Zend Engine, que é o interpretador do PHP. E o PHP 4 ele teve um aumento de produtividade, de velocidade, de interpretação dos códigos, muito grande. É, as extensões, o suporte foi aprimorado. E o PHP 5, lançado em 2004, veio com o Zend Engine 2, que aumentou ainda mais a performance do PHP e um suporte muito sólido à Programação Orientada a Objetos. O PHP 5 é o que a gente trabalha hoje. O que muita gente chamou de PHP 6, virou o que foi, na verdade, o PHP 5.3. Estamos hoje no PHP 5.4, na verdade. E só que a maioria não programa no PHP 4. Tá? Sendo que algumas pessoas ainda estão no PHP 3 a gente vai aprender PHP 5. Embora que muita coisa que a gente vai aprender de PHP 5, na verdade, foi implementada no PHP 4. É... Ao longo do curso, eu, eu, eu vou introduzir vocês ao PHP.net, que é o site oficial do PHP, e lá também eu vou mostrar, é... você vai poder ver quando que aquela função foi implementada. E você vai ver que a maioria delas foi implementada no PHP 4. O PHP 4 foi exatamente como o PHP é... Que a gente conhece hoje, que é o Zend Engine, e algumas das funções que a gente vai aprender é PHP 5. PHP 5.3, na verdade, é, as novidades do PHP 5.3 vocês vão entrar mesmo, né, se a gente entrar na parte de orientação a objeto, que é onde a grande modificação do PHP 5.3 é, se introduziu mesmo.